Fala, player! Beleza? Will aqui. Você está no canal City Games. Player, é, hoje eu trago aqui para vocês um vídeo um pouco diferente. Né? A Microsoft soltou uma atualização hoje uh, da nova dashboard aí, que também, além de ser a dashboard do, da, da geração atual do Xbox One, também vai ser a dashboard da nova geração, da nova família Xbox. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês, se a dashboard não está atualizada, como que vocês fazem para atualizar? E depois dá um review, né? De como que vai ficar a nova dashboard baseada nas mudanças que a Microsoft anunciou. Então, a gente vai primeiro aqui em opções, beleza? Em atualizações, e ali ele já vai mostrar atualizar console, beleza? O tamanho do arquivo é de 660 MB tá então é um arquivo um pouco grande ali ele vai fazer depois que você clica em, em atualizar ele vai fazer todo o processo rapidamente sozinho beleza então no próximo assim que ele atualizar eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou e a gente falar a respeito beleza atualização baixada e instalada player então aqui a gente já vai dar uma olhada player quais são as atualizações que foram né o que que a Microsoft colocou como nota. Primeiro, o look and feel aqui a, da, da nova dashboard está bem mais amigável, vamos dizer assim. Mais minimalista, né? É, um termo bastante usado aí pelos designers. E a Microsoft, o foco realmente foi ali é, é trabalhar com a usabilidade, a experiência de navegação do usuário, tá? Que é a gente. Então, Player, o que, que eu notei de diferente... Ah, que eles comentaram foi exatamente aqui, principalmente na parte da, da Microsoft Store, do Xbox Store aqui. Que, primeiro que o menu está todo vertical, na esquerda, e está bem mais claro né, é, é, os jogos. Aqui a gente tem é, as categorias de jogos novos, disponíveis em breve, populares, gratuitos, enfim, esse tipo de coisa. Game Pass aqui embaixo... Eu achei bem interessante. E o um menu lateral, ele também já dá essas informações de, em, em, em, em categorias de jogos, né? É, em sessões, vamos dizer assim, de jogos. Então a gente tem aqui complementos, assinaturas, novos jogos, em breve, populares pagos, populares gratuitos, mais populares. Então vamos em populares pagos aqui. Uh, o, que que, o que que. Primeiro, né? Como que a gente se localiza aqui nessa nova dash aqui do. do Microsoft Store. Primeiro que na parte superior esquerda a gente tem ali ah, o nome do jogo, a gente tem a classificação do jogo representado por estrelas e a quantidade de avaliações a categoria, a, a categoria do jogo, nesse caso do Watch Dogs 2 ação e aventura e um, re, e um resumo do jogo tá? é, e o bacana é que na parte superior direita aparece uma, um preview do vídeo do jogo. Olha que bacana. Você não precisa mais entrar no jogo para ter esse preview. E está muito rápido, né? Está muito rápido. Uma das coisas que a Microsoft comentou é que essa nova dashboard seria 15% mais rápido do que a anterior. E o Xbox, tanto da geração atual como da próxima geração, ele vai iniciar rápido, né? Uh, aqui outro ponto, outra observação, é que quando o jogo é utilizado, já vai aparecer de forma bem clara ali na parte superior, o XS, que é o Xbox Series X e S, e também na capa do jogo aqui, ó, o XS. Uh, outras coisas interessantes, na parte superior ali, à direita, perto do vídeo, é, acima do vídeo na realidade, tem ações rápidas que você consegue desabilitar a, a, a, o carregamento desse vídeo e, e a reprodução do som desse vídeo automaticamente, e também fazer filtros né, por gênero do jogo, você consegue filtrar por tipo de, de, de, de multiplayer, se é online, se é local, se é cooperativo, a forma né, que você quer jogar, se você quer jogar HDR, 4K, o Xbox One, One aprimorado, o One X aprimorado, e também tem aqui os aprimorados otimizados para Xbox Series X e S. Então aqui a gente já consegue ver alguns jogos que já estão aprimorados para a nova geração. Isso é bem legal. E, e, e lá em cima aparece uma nova versão do jogo, tá? Isso é importante. Ó, nova versão, nova versão. Eu não sei necessariamente o que é essa nova versão, mas acredito que é uma versão nova para o Xbox é, da nova geração. Beleza? Então aqui a gente tem filmes, seguindo a mesma linha de raciocínio, aplicativos, lista de desejos... A resgatar, graças a Deus está muito fácil de achar tá? E essa é a dashboard ali de, é, da, da Microsoft Store ali, da, da Xbox Store, está bem fácil Aqui a estrutura é praticamente a mesma né? A gente tem aqui os últimos jogos O que, que você acessou por último A parte de disco aqui no canto Aqui alguns anúncios da Microsoft Os meus jogos e apps estão aqui que está bem fácil também de localizar e aqui, né, algumas informações da Microsoft, comunidade, esse tipo de coisa. Uh, outra coisa que eles colocaram também é que uh, mudou um pouco essa parte, mudou um pouco, não mudou bastante, né, o menu rápido aqui da Xbox, que é onde você tem pessoas amigas, os seus amigos que estão online, o bate-papo, conquistas, as capturas de tela e o teu perfil. Falando até de captura de tela, a Microsoft também informou que é, nessa atualização, que também foi feita para mobile, né, nessa nova interface, você vai, consumir, você vai conseguir subir muito mais rápido e de forma prática e simples tudo, todos os jogos aí que você gravou, né, as gravações de tela, as capturas de tela, pra, é, nas redes sociais, com os amigos, então vai ficar muito mais fácil que era um problema anteriormente. Uh, e outra coisa que ela comentou é que você consegue agora customizar o teu perfil de forma mais individual, tá? Então, vamos ver aqui. Eu já fiz uma, uns testes, eu coloquei ali o meu perfil com o tema de Xbox Series X, e tem outros temas pré-definidos, como o Forza, o Gears, a, o, My, a, o Minecraft, o Xbox Series S, o CFT, o Halo. Então, tem esses, uh, essas, esses temas pré-instalados já instalados aqui, não sei se eles vão abrir uma uma opções de temas, né? Aqui você também consegue, como era antigamente, alterar a cor, né? Ah, Se eu quero, sei lá, rosa, por exemplo, pink, sei lá a cor que é, ele já vai mudar aqui, tá? Editar o avatar, que já tinha antes, e, e é isso. Ah, o que e mais, player, que a Microsoft comentou aqui, ah, praticamente isso, tá? Não tem tantas novidades com relação a a essa nova Dash, que vai fazer parte da nova família Xbox, tá? Além da rapidez, além da, da, além da... Principalmente além da questão da loja, beleza? Então, players, espero que vocês tenham curtido, né? Me compartilhem o que, que vocês acharam. É, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. A gente sempre está trazendo conteúdo bacana aí para o canal. E sempre sugestões sim, sempre são bem-vindas, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!